A ANEL foi uma das primeiras agências reguladoras do Brasil e tem um, realmente marcou a história na regulação do nosso país. Ela deu o um caminho para outras agências, né? gerou é, procedimentos, gerou é, exemplos que foram seguidos por outras agências e contribuíram para a melhoria do ambiente regulatório no Brasil. Audiências públicas com os consumidores, levando a informação sobre a tarifa de energia elétrica, que é uma coisa complexa, aliás, a cada dia mais complexa para os consumidores, mas dando a, a, a compreensão, dando a informação na medida do possível, tentando fazer sempre o melhor para que os consumidores tivessem noção, consciência do que estavam pagando, dos serviços que estavam sendo prestados a eles e da necessidade de cobrir os custos que é, a produção e a distribuição, a entrega da energia é, requerem. Então isso foi uma, uma, uma inovação muito grande, de levar a, essa abertura para os consumidores, que antes a tarifa era decidida de forma, digamos assim, política, sem um grande um grande grande consistência técnica, né? E também sem um grande uma grande transparência para os consumidores. E a Anel realmente inovou nessa área e essa metodologia vem sendo aperfeiçoada permanentemente e, e e sempre de forma cada vez mais transparente para os consumidores. Também naquela época foram feitas é, foram feitos avanços importantes em termos institucionais, né? Por exemplo, abertura da, da reunião para decisões, para publicidade, para sociedade perceber ou entender e acompanhar as decisões que a agência estava tomando. Ou seja, a reunião pública foi uma, uma conquista que depois foi incorporada por outras agências reguladoras e depois entrou na própria lei das agências. Então, a publicidade da, das reuniões de decisão da diretoria, dos aspectos que interessam aos consumidores e aos agentes, é uma, um avanço, uma conquista muito importante. Também naquela época foram feitas as normas de tramitação de processos, né? porque, como a agência era ainda muito nova, ainda não se tinha, digamos assim, muita prática, né? muita consciência do, do, da necessidade do, do processo, da, da, da, digamos assim, da regularidade de cada passo que se dá na, na, na tomada de decisão pública, ou seja, que o processo faz parte da, da decisão. Então, adotou-se a norma de processual para tramitação dos processos, para dar mais segurança aos agentes e também para os consumidores nos, nos processos que interessam diretamente aos consumidores, nas reclamações e tal. E também a norma de sigilo de, de, de documentos e de procedimentos, porque havia naquela época uma dúvida, o que era sigiloso, o que não era, e aquilo foi uma coisa importante também para dar segurança aos agentes. e Digamos, e ao mesmo tempo da transparência da sociedade, ou seja, tudo na anel é basicamente transparente, exceto aquilo que a lei é, determina que seja sigiloso. Então isso é muito importante, isso é algo que também foi é, adotado depois por outras, outros órgãos da administração e foi uma conquista, digamos assim, em termos institucionais para a agência.